Dê ausência para quem não valoriza a sua presença. Se a sua ausência não faz falta, a sua presença não tem valor. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Jovem Cultural e se você ainda não é inscrito, por favor, já se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. E bom, vamos direto ao que interessa. Você deve aprender a dar a sua ausência para quem não valoriza a sua presença. E sabe o porquê você deve fazer isso? Pelo motivo de não te valorizarem, pelo fato de estarem acostumados a desperdiçar a sua presença e o seu tempo com coisas fúteis e até banais. E caso você insista em continuar presente na vida dessas pessoas, elas te farão de escravo ou, no mínimo, serão folgadas contigo. Então, ao invés de se relacionar com esse tipo de pessoa, prefira estar sozinho, ou melhor, com quem você ama e te valoriza, pois essas sim, quando você precisar de algo, elas estarão ao seu lado para te apoiar. Não se submeta a esse tipo de humilhação, por amor, por coisas que aconteceram no passado ou mesmo por dependência, pois sinceramente não vejo nenhum motivo para você continuar se humilhando por um pingo de atenção dessas pessoas, quando, a princípio, elas deveriam te apreciar e não te desprezar. As situações desse tipo são péssimas para a sua imagem, sem contar que podem até ser dolorosas para você, e é por isso que você deve parar de vendar os seus olhos para o que realmente está acontecendo e começar a se afastar, pois você só se humilha ao ficar indo atrás dessas pessoas que não se importam com você e como identificar de quais pessoas você deve se afastar. É bem simples. Quando você está com alguém, ela presta atenção no que você fala. E quando você está em algum lugar, as pessoas fazem questão de incluírem você no lugar ou na conversa. E quando você ama, a outra parte sente o mesmo ou só te faz de bobo? Compreende, então? É esse o tipo de questionamento que você deve se fazer para descobrir de quais pessoas você deve se afastar, pois ao tentar se aproximar dessas pessoas, por sua vez, você não terá nenhuma vantagem. Afinal, elas não podem te oferecer nada, e nem vão, já que não te valoriza. Enfim, a realidade é que as pessoas têm o péssimo hábito de só valorizarem depois que perdem e de não valorizarem o momento presente. E além do mais, existem pessoas que só estão próximas a ti por simples e mero interesse. Um exemplo desse tipo de pessoa é aquela que no trabalho te pede para ajudá-la com coisas que até ultrapassam a sua responsabilidade, sem contar o desvio de função. Portanto, você ajuda ela. Mas ao convidá-la para sair e tomar um café ou mesmo para algo mais casual ou uma simples conversa fora do ambiente de trabalho, ela se nega, demonstrando que só precisa de você para ajudá-la no trabalho e, em casos mais graves, pode até mesmo te culpar, fazendo a sua caveira para o seu chefe só para que ela cresça e você diminua. Então, independente do quanto a pessoa é agradável ou até mesmo atenciosa com você, é necessário analisar se ela não está fazendo isso só para conseguir algo de você, porque se você só fica indo atrás dessa pessoa e ela só te magoa, é um sinal claro para não querer ela em sua vida. E de todas as formas, não vale a pena lutar por essa pessoa que no fundo não move nenhum dedo por você, e nessas situações complexas, você deve analisar se o seu amor próprio não está sendo apagado diante da sua relação com alguém. E bom, me diga aqui nos comentários se existe alguém em sua vida que você não deva estar ao lado e mesmo assim você continua na relação, que eu vou estar conversando com você. Espero que esse vídeo tenha utilidade para você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural. E te vejo no próximo vídeo.